E aí, pessoal, tudo bem? Nós já vimos que quando nós temos uma equação diferencial de segunda ordem, por exemplo, digamos que eu tenha aqui y'' duas linhas mais 4 vezes y'' mais 4y igual a zero. E se nós quisermos encontrar a solução geral dessa equação, nós vimos no vídeo anterior que precisamos encontrar a equação característica primeiro. Então, aqui nós temos a equação característica, que é r² mais 4r mais 4 igual a zero. E, claro, isso aqui é fácil de fatorar, você nem precisa utilizar a fórmula de resolução da equação de segundo grau. Nós sabemos que isso é igual a r mais 2, que multiplica r mais 2 igual a zero. E uma coisa bem interessante acontece aqui, que não tínhamos visto antes. Ou seja, as duas raízes dessa equação característica são iguais. Então, nós temos duas raízes reais iguais e a raiz é igual a "-2". Ou seja, podemos dizer que temos somente uma solução, ou seja, uma raiz, ou então duas raízes iguais. Mas o que eu quero dizer é que somente uma raiz satisfaz essa equação característica aqui. E aí você pode até dizer, Ok, a minha solução geral vai ser igual a y, que é igual a uma constante c que multiplica e elevado a "-2x". Lembrando que este menos "-2", vem daqui da nossa solução. E a minha resposta para você é que essa aqui é somente uma solução. O que eu quero dizer é que esta é uma solução. Você pode até substituir aqui para ver. E por que eu estou falando isso? Porque essa aqui é uma equação diferencial de segunda ordem. E, claro, se nós estamos procurando soluções particulares, nós precisamos de duas condições iniciais. Ou seja, eu preciso aqui de y de zero, e também a derivada de y em zero. Então, em geral, quando nós temos uma equação de segunda ordem, nós precisamos de condições iniciais dadas. Agora, o motivo, porque essa aqui não é uma solução geral, é que nós temos duas condições iniciais, correto? Então, se nós substituirmos uma, nós podemos resolver e determinar o C. Ou seja, você terá uma resposta para esse C aqui, para essa constante C. E se você substituir a outra condição inicial, você vai achar um C diferente. Claro, com exceção de um ou outro caso particular. Ou seja, o valor de c que você obteve para a primeira condição não vai ser válido quando você substituir a segunda condição inicial. Você pode até testar aqui, por exemplo, se y de zero fosse igual a a, vamos dizer que seja igual a a, e a derivada de y em zero é igual a 5a, vamos ver se isso funciona. E aí, substituindo y de zero igual a a aqui na nossa equação, nós vamos ter que o a é igual a c vezes e elevado a zero. E claro, todo número elevado a zero dá 1, e por isso nós vamos ter um c igual a a. A nossa constante c vai ser igual a a. Então, se nós consideramos somente a primeira condição inicial, nós vamos ter uma solução particular y igual a a vezes e elevado a menos 2x. Agora, vamos ver se essa solução particular Satisfaz a segunda condição inicial. Então, a derivada disso aqui vai ser igual a menos 2a e elevado a menos 2x. E como nós sabemos, a derivada em zero é igual a 5a, correto? Então, eu posso colocar aqui que 5a é igual a menos 2a vezes e elevado a zero, já que eu estou trabalhando em zero, e isso aqui eu posso cortar, porque vai ser igual a 1. E aí, observe que eu tenho 5a igual a "-2a", o que não é verdade, ou seja, isso daqui é diferente. Então, é importante você perceber que, quando nós temos esta provável solução geral, ela só vai satisfazer uma das condições iniciais. É mais ou menos por isso que essa aqui não pode ser a solução geral. Então, para resolver isso, nós podemos usar uma técnica chamada de redução de ordem. Então, deixa eu apagar isso aqui para ficar melhor. Então, essa técnica de redução de ordem simplesmente diz que nós podemos chutar uma solução. E quando nós olhamos para estes coeficientes lineares aqui na equação, Algo me diz que e elevado a rx pode ser um bom chute. E eu estou dizendo isso porque todas as funções derivadas de e elevado a x elas são múltiplas da função original. Então, se estamos procurando uma segunda solução, nada impede de nós darmos um chute. Ok, então, para ser mais genérico, vamos dizer que nós temos uma função aqui, g, que seja uma função v de x, vezes a primeira solução, então, vezes e elevado a "-2x". E, claro, eu não coloquei o c aqui porque já tem um c embutido aqui nessa função, né? Ou seja, eu estou sendo o mais genérico possível. Ok, então, vamos dizer que aqui nós temos essa função e nós vamos substituir de volta na equação diferencial original. Mas, antes de fazer isso, eu vou só obter a derivada aqui, então, a derivada de g vai ser igual. Eu vou utilizar a regra do produto aqui. E aí, nós temos que aqui vai ser a derivada da primeira, que é v', vezes a segunda função, que é e elevado a menos 2x. E aí, eu vou somar isso com a primeira função, que é v, vezes a derivada da segunda função que é "-2e", elevado a "-2x". Eu posso até dar uma ajeitada aqui, e aí eu vou ter que a derivada de g vai ser igual a v' que multiplica e elevado a "-2x", menos 2v, é elevado a "-2x". Agora eu vou obter aqui também a derivada de segunda ordem, já que eu vou precisar na minha equação, e eu vou mudar de cor aqui para ficar melhor de você ver. E aí, eu vou ter aqui que a derivada de segunda ordem de g vai ser igual. Observe que, para eu obter a derivada aqui de segunda ordem, eu vou ter que derivar estas duas funções. Então, eu vou ter a regra do produto aqui e também aqui. E aí, eu vou ficar com v duas linhas, ou seja, a derivada de segunda ordem de v vezes e elevado a menos 2x menos 2v', ou seja, 2 vezes a derivada de primeira ordem, vezes e elevado a menos "-2x". E agora eu faço a mesma coisa com essas duas funções, e aí eu vou ter menos 2 vezes a derivada de primeira ordem de v, vezes e elevado a "-2x", mais 4v, e elevado a "-2x". E eu posso simplificar essa derivada de segunda ordem. E aí eu vou ter que a derivada de segunda ordem de g vai ser igual a derivada de segunda ordem de v vezes e elevado a menos 2x, menos 4v' vezes e elevado a menos 2x, mais 4 e elevado a menos 2x. Agora, antes de eu pegar. Essas informações substituir na minha equação, eu posso dar uma simplificada ainda aqui. Observe que g é alguma função vezes e elevado a menos e a derivada de primeira ordem é, tem e elevado a-2x também. E a derivada de segunda ordem também tem e elevado a-2x. Isso significa que eu posso fatorar, ou seja, eu posso colocar o e elevado a menos 2x em evidência, tanto aqui quanto aqui. Então, se eu substituir aqui e colocar o E em evidência, o E elevado a menos 2x, eu vou ter E elevado a menos 2x, que multiplica V duas linhas, menos 4V', linha, mais 4V. E observe que isso vem daqui. Ó. Eu coloquei o E elevado a menos 2x. Daqui. Agora, observe que o e elevado a menos "-2x", está multiplicando o v' aqui, mas como aqui tem um 4, então vamos ficar com 4 v'. A mesma coisa acontece com esse "-2", aqui, que está sendo multiplicado por 4, e aí nós vamos ficar com "-8v". Agora, a nossa função g aqui, se nós substituirmos no lugar do y, nós vamos ficar com 4 vezes ela. Então, por isso que aqui, quando eu coloco o e elevado a menos "-2x", em evidência, eu vou ficar com 4v, que é a nossa função. Né? E, claro, nós sabemos que isso dá zero, né? e ainda podemos simplificar isso ainda mais. Né? Observe que eu tenho 4v aqui, e também tenho 4v aqui, e 4 mais 4 dá 8, então eu posso simplificar com esse "-8", aqui. E também eu tenho "-4", aqui, e mais 4 aqui. Isso também dá zero, né? Então, sobrou somente a derivada de segunda ordem de v. Então, eu posso colocar e elevado a "-2x", vezes a derivada de segunda ordem de v. Então, eu posso colocar aqui já o v de x e isso é igual a zero. E claro, se nós temos a multiplicação de duas funções e isso está dando zero, uma delas tem que ser zero. Mas observe que isso aqui nunca vai ser zero. Então, apenas a função, a derivada de segunda ordem de x, tem que ser igual a zero. E aí, o que nós devemos fazer aqui para resolver essa equação é achar a antiderivada, ou seja, basta integrar em ambos os lados. E aí, Integrando em ambos os lados, nós vamos ter que a derivada de primeira ordem de v de x vai ser igual a c1. E, novamente, integrando em ambos os lados, nós vamos ter a função v de x igual a c1 vezes x. Mas, claro, eu tenho que somar isso com uma segunda constante, correto? E, claro, lembra qual foi o nosso chute? Nós tínhamos alguma função arbitrária vezes a nossa primeira solução que encontramos, ou seja, é elevado a menos 2x. E o interessante é que, quando nós pegamos o nosso chute e substituímos na nossa equação, nós conseguimos resolver, ou seja, nós resolvemos para v e encontramos esta função aqui. Tá, então, nós sabemos aqui que a função que nós chutamos, que agora não é mais um chute, nós já sabemos que essa função é a solução. Então, a v de x, vezes e elevado a 2x. Então, se nós substituirmos essa função aqui, nós vamos ter que isso vai ser igual a c1 vezes x mais c2 vezes e elevado a 2x. E aí, se eu aplicar a distributiva aqui, eu vou ter que isso é igual a c1 vezes x vezes e elevado a 2x mais c2 vezes e elevado a 2x. E aí, agora, nós finalmente temos uma solução geral que satisfaz as duas condições iniciais. E se nós estávamos buscando um padrão para quando encontrássemos equações características com raízes repetidas, esse aqui é um padrão. Ou seja, agora nós temos um x aqui vezes o e. Isso sempre funciona para equações de segunda ordem homogêneas, lineares e com coeficientes constantes. Mas é isso aí, pessoal. Até a próxima aula!